A gestão da sua empresa contábil ganhou um upgrade com a Central de Análises Gráficas no módulo financeiro do Ambiente Contábil Único. Acesse as informações de receitas e despesas de forma visual e intuitiva e controle com praticidade toda a parte financeira dos seus negócios. Facilite as análises utilizando os filtros por períodos e por empresas administradoras, visualizando os dados individuais ou de todas as empresas que o gestor possui. Música utilizando as categorias padronizadas do módulo financeiro, a Central de Análises Gráficas identifica rapidamente receitas e despesas, você também pode alterar as pré-configurações ou criar suas próprias categorias padronizadas. Dê mais um passo em direção ao futuro com simplicidade e eficiência. Acesse sciunico.com.br ou ligue 0800 47 0808.